Se liga só nessa novidade, agora aqui no site Do Kidrop, foram lançadas caixas De youtubers, e eu tô no Meio deles, galera, olha só que bacana Tanto eu, quanto o CSR Do Brasil, temos agora caixinhas personalizadas Aqui do Kidrop, e já que eu tenho Minha caixa, agora eu tenho que abrir algumas dela, né? Antes de abrir, deixa eu mostrar pra vocês Aqui de qual é que é dessa caixa Primeiramente, é uma caixa que custa 9 dólares E olha só os itens Insanos que dá pra gente ganhar aqui, galera O melhor item seria Butterfly Tiger Tooth, e aí tem outra as facas também, né? Tem essa Karambit, a Paracord e a Gut. A melhor skin de todas da caixa é essa Dragon Lore. Sim, tem chance de pegar a Dragon Lore aqui na minha caixa. E também a Vulcan, né? Já que eu uso a casinha Vulcan, tem aqui também na caixola. Mais algumas skins maneiras. Tem a Desert Open Stream, tá uma febre nesse momento. Temos a nova AK Night Wish. Eu queria pegar essa AK Night Wish aqui, que eu acho ela bem bacana. M4A1 é também, ó. 400 doleta essa M4A1. Eu gosto bastante dela, acho ela bem bonita. E tem outras skins legais aqui na caixa. Então, vamos. Como que vamos abrir algumas caixinhas E ver se a gente consegue um Trot Abrindo as minhas caixas do King Drop? Começando aí com essa M4A1 Nightmare Quase o valor da caixa Vou aumentar aqui Vamos abrir umas três caixinhas de uma vez Vai, 27 doleta Tem que cair mais do que 30 dolinhas Pra eu ficar feliz Vamos ver, beleza duas M4 e um R8 Meu prejuízo Não, vou aumentar Vou aumentar pra cinco caixas então Que daí vão ser 45 dólares Bora lá, galera Bora já tirar a melhor skin possível aqui Ó, peguei a nova a casinha, que é bem interessante Ela eu vou manter aqui no meu inventário, vai Vendi as outras skins, vamos manter a casinha nova E vamos tentar pegar uma faca, velho Opa! Opa, opa, opa, opa, galera Aí deu bom, velho, aí deu bom Uma cosa de 440 dólares, mano Ou, oh, eu já achei a melhor Acha do site, velho Lucro de 2 mil reais, fácil assim, mano Ó, 45 dólares, vamos ver Não se pagou, vou vender tudo Basicamente, já mostrei que a caixa é boa, né, galera Convido vocês a virem aqui no Keydrop Usa o link que tá na descrição Pra você poder abrir dessas caixinhas aqui Ó, veio a Cavuca, eu falei dela, né, mano A Cavuca de 50 Dólares, ou seja, olha só, deu 77 dólares, sendo que eu abri 45 dólares em caixas, né, é isso mesmo Vamos abrir aqui de novo? Cara, eu queria Tentar pegar mais uma faca, velho Será que a gente não consegue essa carambite ali Que passou, velho? Ó, a Jiggle Prince Swing também, é muito boa, se cair ela É lucro garantido, tá ligado? 39 Dolinho essa skin, eu gostei muito, galera Sinceramente, eu gostei muito de ter A minha caixa aqui no site, e eu tô pensando Em fazer alguns desafios, tipo assim Abrindo a minha caixa 100 Vezes, a gente vai ter que gastar a 100 dólares, né? Que dá aí uns quase 5 mil reais. Mas acho que é uma boa. O que vocês acham? Deixa muito like aí nesse vídeo que eu faço esse desafio. Galera, pegamos essa Knightwish duas vezes na versão Battles Card. Eu vi que tem ela aqui na versão Minimalware. Eu acho que valeria a pena então um upgrade. Vamos lá, vamos tentar transformar duas em uma. 55% de chance. Tá lá dentro. Beleza. Eu acho que tá sem estoque da Nightwish Factory New aqui pelo que parece. É, só tá indo até Minimalware nesse momento. Mas estamos muito bem já, né galera? Se liga. Fiquei aqui com a k Wish com essa Desert Eagle Stream Tem essa Survival Knife Fade Já lucrei mais de 500 dólares aqui, tá bom demais Eu vou abrir uma caixinha de cada youtuber também Só pra ver de qual é que é Vamos começar aqui com o meu mano CSR Vou abrir uma só, eu quero focar na minha Mas vamos ver aqui uma caixinha do CSR Se vai estar tão boa quanto a minha É faca? É faca, não é faca Mas tá tudo bem Uma skin de 4 dólares Não é boa não, galera, não, não abre do CSR não. não brincadeira, pode abrir também Vamos abrir uma do Jamie Drake HD. É um gringo que eu não conheço exatamente quem que é. Mas eu acho que a caixinha dele também não é tão boa quanto a minha. Deixa eu ver, não, não é tão boa quanto a minha, não. Tem a do Tiagovski, né? Que é um português. Esse daqui eu conheço. Jogou muito Sky Wars na minha época também, que eu jogava bastante Sky Wars. Joga CSGO. Abre caixinhas também. Tem uma caixa boa, boa, boa. 7 dolinhos. Tem a caixa aqui também do Kentrick, que custa 10 dólares. A caixa mais cara, hein, mano? A caixinha mais cara de todas tem que vir em skin boa. Vamos ver. M4 Nightmare. Aceito, mas acho que não tá tão boa, não. 11 dólares deu lugar. Beleza. E vamos abrir mais uma vez a minha caixa, né? Só pra mostrar que ela é a superior. Quer ver? Vai dar uma skin mais cara do que todas, velho. Ou, ou não também, né? Vamos ver. 4 Bullet Rain. 10 dólares pra caixa de 9. Tá aí um lucrinho bacana. Galera, então é isso aí. Eu provavelmente vou ficar abrindo mais caixas. Porque eu não consigo parar, tá ligado? Eu não me contento, velho. Quando é a minha caixa, mano. Aí aí eu tô em casa, tá ligado? Aí eu tô em casa. Não, é de verdade, gente. Privilegiado de poder ter uma caixinha aqui no Keydrop graças a vocês. Eu sempre coloco aqui no Keydrop. Abrem algumas caixas das que eu abro também. E tenho certeza que agora vocês vão abrir umas caixinhas da minha coleção, né? Minha primeira caixa aqui no Keydrop. Se você pegar um drop bom, me manda no Twitter, me manda no Instagram ou nos comentários aí embaixo desse vídeo. Eu tô abrindo aqui mais umas caixinhas pra ver se eu pego mais alguma coisa boa, mano. E tá difícil de, de vir coisa boa, velho. A faca eu dei muito bom, velho. Muito, muito, muito bom, mano. Vamos ver se cai mais uma facosa. Eu vou abrir mais 10 só, mano. Mais 10. Se não cai e faca Aí eu vou parar por aqui Porque na real Já tá um lucro muito bom, velho Vai, faquinha carambit, Vem pra mim Não veio mais O 4 aqui é bem top eu lucro, ó 50 dólares Na última aberturinha Então, galera Pra você depositar aqui no K Drop É só chegar aí no link da descrição Usar o código login para ganhar o seu bônus Colocando aqui na página de depósito Você pode escolher a quantidade E o bônus que você vai ganhar Nessa opção Payment Você pode também Realizar o depósito Utilizando aí o Pix Ou boleto Ou transferência bancária Mercado pago PayPal Criptomoeda Pai por skins S, galera. De qualquer forma, o Kidrop aceita o seu depósito e você ganha aí o bônus por depositar agora, porque tá rolando um eventinho aqui no site. Eventinho esse, onde você vai ganhando uns pontos e depois troca por skins grátis. Recomendo o evento, recomendo a minha caixa, recomendo o Kidrop, o link tá aí embaixo. E a gente se vê na próxima, galera. Tamo junto, um abraço, falou!